Fica esperto que ele vai ó, abrir em nós é aqui, Gera. Se ele abriu eu abro, relaxa. Se ele abriu eu abro. Ó, Gera, você vai passar, você passar e encostar na, na parede amarela, o retinho vai junto com você e vai treinar. Você vai encostar no, no, no do bagulho do amarelo ali, ali, tá ligado, Fechou, fechou. Tem que ser eu tô com o bagulho. Vai, vai, vai. vai. vai, vai. Três, vai, vai, vai, vai, vai. Matei? Boa, acalmou. Tem mais Mais dois, um, um e outro, por favor. Tá no fundo, em cima do bagulho da direita aí. Esse invisível ali. Vai ter que entrar P1, vai ter que entrar P1. Segura. Ó, vai ser eu deixar nós dois aqui e você P1, Dominus, calma. Dominus, presta atenção. Tem um cara em cima do bagulho de frango na direita nossa e tem um cara na nossa esquerda entre o, a máquina, tá ligado? A gente eu, eu, eu, vai... Eu, eu, Dominos, você vai começar a bater aí primeiro e chamar atenção, tá? Tem um cara tá. no frango e um entrando por aqui na direita, tá? No bugadinho da direita.